Eu quero começar assim, um assunto mais é, é, da live em si, é que vocês expliquem, eu acho que muita gente aqui que, que é mais da área do Tolkien, que é questão de alta fantasia, esse negócio todo, vocês expliquem mais ou menos é, o que é a literatura Pulp, que é a origem do Robert E. Howard, né? ele saiu da literatura Pulp, e o que seria esse subgênero que ele é considerado o pai, né? que é o espada e feitiçaria. Queria ver aí o que vocês podem falar para o pessoal. É, no final dos anos é, do século XIX, é, início do século XX, mais especificamente, é, já haviam é, muitas revistas de contos populares é, com muita força na Inglaterra, né, principalmente, as chamadas Penny Dreadfuls eram muito fortes lá, principalmente no período vitoriano, e que traziam contos de terror, né, contos de fantástico, de fantasia, enfim. E depois, nos Estados Unidos, surge uma outra tradição também desses contos de revistas bem baratas, com papel muito simples, que são as dime Novels, que normalmente tratavam de faroestes, né? heróis americanos, tipicamente americanos. As popes são herdeiras dessas duas tradições, de alguma maneira. São revistas que se difundem mais especificamente a meados de 1910, 1915, aí começam a se difundir. Elas vão pegar é, a, a esteira da alfabetização né, que está acontecendo, um processo de alfabetização, é, principalmente nos Estados Unidos. É um fenômeno que é mundial, mas os Estados Unidos é o foco. Né, tanto é que o Quentin Tarantino tem um filme chamado Pulp Fiction, uhum. né, é, em homenagem a esse estilo narrativo. Né, então, são revistas é, de papel muito barato, né, de resto da celulose, por isso da polpa do papel... É, revistas com contos de autores comuns, autores é, que estão iniciando a carreira, né, contos curtos, normalmente uma narrativa muito dinâmica, muito rápida, muito objetiva, então é uma narrativa para tentar captar esse novo público que está surgindo, se alfabetizando, né, pessoas é, veteranos de guerra, gostavam muito de Lepol, jovens, é, pessoal... Né, da, da, do operariado que está se alfabetizando, então chegava em casa, tinha pouco tempo para o lazer, né? o trabalho extenuante, chegava em casa e ia querer ler um conto é, de forma rápida, às vezes um conto escapista, exatamente para poder fugir um pouco da sua, do seu cotidiano. Então as popes, elas elas serviam a isso. E aí chamavam muitos escritores que gostavam ou que escreviam esse tipo de... De, de conto, né, de conto que podia ter uma maior liberdade criativa no sentido de trazer o, o estranho, o fantástico, o não usual, o não realismo. Ainda que alguns autores mesclassem aspectos do realismo, como é o caso do Howard, com a fantasia ou os outros gêneros do weird, né, do mundo do fantástico, do bizarro. Então as popes elas foram muito difundidas, elas tem o seu auge entre anos 20, 30, principalmente, 40, 50, começa o processo de diminuição, por quê? Porque começa a era do rádio e, principalmente, começa as comics books. As comics books são herdeiras das popes, acabam substituindo, usando alguns heróis popes nas suas narrativas em quadrinhos. Então, as popes vão, aos poucos, ficando um fenômeno mais cult, vamos dizer assim, sai do fenômeno de massa... E entra como uma coisa mais cult. Ainda existem revistas popes, mas elas deixam de ter aquela força que tinham nesse período. E o Howard era um dos, um dos vários escritores que escreviam nessas revistas, principalmente, mas não somente, de uma revista chamada Wild Tales, que é uma revista que surge em 23, vai até os anos 50, depois ela deixa de existir, volta nos anos 70, volta nos 80 de novo e fica nessa. Né, se vai, não vai. E o Howard era um desses grandes escritores que fizeram sucesso nessas revistas. Não sei se eu fiz um apanhado aqui. Boa. Eu queria saber só quem mais fazia parte desse grupo aí de autores pop, porque eu acho que tem gente famosa aí no meio também, né? Tem. Colas, manda essa aí, Colas. Vou deixar para você que você é mesmo <risos> essa área. Você vai mandar melhor. Não, tem autores. Ó. Obviamente que um dos autores que está se destacando muito hoje em dia é o HP Lovecraft. né? Está se destacando muito. né? Tem séries, tem muita coisa de horror cósmico, finalmente, que é um gênero... Finalmente eu, finalmente eu comecei a ler o Lovecraft. Ali, acho que uns três contos dele. ó, Estou gostando. Massa. Estou gostando? É, é, é, ele é bem intelectualizado. Talvez ele seja um dos autores popes mais... É, considerados mais refinados na escrita, vamos dizer assim, né? com uma, uhum. uma, um trato gramatical mais enriquecido, mais que o Howard, por exemplo, que não, tem, é, não, não se considera um bom escritor no sentido da gramática, Sim. ele em cartas dizia isso, é, o Lovecraft se destaca muito, autores como o Clark Ashton Smith, que era um grande poeta, e bem. que também faz parte, né, do desse movimento com também um mundo secundário, um autor bem famoso na época que criou personagens icônicos, que é o Burroughs, né, que é. criou o Tarzan, que criou o John Carter, também era um autor pulp. O próprio Isaac Asimov, que era um dos grandes nomes da ficção científica do século início do século 20, foi um autor pulp. A C.L. Moore, que é uma escritora pulp que tinha heroínas né, muito valentes, e que fazia muito sucesso também, foi uma escritora Pope, o Augusto Derlet também ajudou muito a divulgar o Howard depois da morte dele em 36 e o próprio Lovecraft, que morre em 37 um ano depois do Howard. Então, assim, de cabeça, tem vários. assim O rei Bradbury, né, o bom velhinho que faz, que é o, o escritor lá do Fahrenheit, né, de, é, tem uma obra fantástica em ficção científica, em contos fantásticos, também sai da literatura pop, ou seja, é uma literatura que deu entrada a muito desses autores. Infelizmente o Howard não conseguiu sair das popes ou ir para um caminho da alta da chamada alta literatura. Eu não quero entrar no mérito aqui do, da qualidade, mas é, é, com, é chamado às vezes, né? Porque ele morre muito cedo, e ele nunca conseguiu escrever um livro como Tolkien, por exemplo, né? Que escreveu um livros de brochura, romances. É, e, que, e que amadureceu como escritor, uma coisa importante nessas comparações. O Tolkien é um escritor completo, que começa a escrever, por exemplo, né, a sua ideia do Cimarilho nos anos 20, o Sérgio vai me corrigindo se eu estou errado, depois escreve O Hobbit e publica em 37, amadurece muito dentro da academia, inclusive como professor em Oxford, né? E uhum. então chega num, num momento que ele está no Senhor dos Anéis, ele está na plenitude, da sua, da, sua, né, da sua qualidade literária, o Howard era muito jovem, ele criou o é. Conan, por exemplo, com apenas 26 anos e morre quatro anos depois, então a gente não sabe se o Howard teria um crescimento, um amadurecimento como escritor para quem sabe escrever um romance, escrever uma coisa mais né, maior, mais rebuscada, enfim Acho bom é. acrescentar aqui um detalhezinho, nessa resposta uhum. ainda, que o Howard era, se tornou né, um amigo por correspondência de Lovecraft. Né? Os dois uhum. trocaram muitas cartas, debateram inúmeros assuntos, falaram de, sobre todo tipo de coisa. Então, né, acaba que o Howard é, é muito pregado, que faz parte do ciclo de escritores ali de, de Lovecraft. Né? Ele é um dos. Né? E sobre a escrita aqui que o, o Colas falou, né, que o Paul Pee era uma, um, digamos assim, talvez um linguajar mais popular, né, o jeito de escrever, se comparado com O Senhor dos Anéis do, do Tolkien. Mas, uh, quem não conhece, eu gostaria de indicar qualquer livro do Pipoca e do Conan, porque mesmo sendo uma literatura mais popular, é surpreendentemente gostoso de ler, tá, gente? É agradável, a leitura é boa, ela é fluída, uh, o jeito que ele narra cenas de ação são bem impactantes. E ele, eu, uma característica que eu gosto muito, mas muito mesmo no, no Howard, é que ele sabe criar o suspense de terror, como poucos escritores sabem, tá? É. Ele, uh, para quem está né, ouvindo a gente falar aqui, né, Conan é um mundo né, medieval, fantástico, que ganha o termo ali de espada e feitiçaria. E se tem um ingrediente que é muito comum no espada de feitiçaria, é o terror. E o uhum. Howard sabe ministrar o terror de forma muito bem feita, cara. Você cria mesmo a, aquela apreensão da expectativa, né? Tipo, o que está acontecendo? Tem algo estranho acontecendo, certo? Ah, algum elemento sobrenatural, misterioso está no ar? Você fica ali se perguntando o que, que realmente está acontecendo. Howard faz isso muito bem, Tá? é sobre o, o inclusive o Lovecraft eles como eles eram amigos e depois houve uma troca de figurinhas no sentido de que um incentivo do Lovecraft de, do Howard começar a criar uns mitos ali dentro dos mitos Lovecraftianos né então ele até coloca alguns alguns elementos do Lovecraft coloca criaturas esse tipo de coisa né nas histórias dele é a, a primeira carta que o Howard ou uma, uma das primeiras cartas que ele envia para o Lovecraft em 1930 é uma carta em que ele está curioso com os anciões, né? com as criaturas Lovecraftianas, com os nomes, se, elas, se é, existe um paralelo entre, entre esses, essas criaturas, é um mesmo universo, ele está interessado nisso. Né? E, e essa troca de cartas, eles nunca se encontraram pessoalmente, né? o Lovecraft morava em Providence, né? morava... É, no leste, o Howard estava no interior do Texas, em Cross Plains, uma cidadezinha muito pequena, tinha uns mil habitantes. É, eles nunca se encontraram, mas essa troca de cartas, é, ali eles eles é, comentavam os contos uns dos outros, né? Então tu tem por exemplo no Tolkien, tu tem aquele aquele grupo é. de escritores os reunidos, Lewis. é, os índices reunidos e tal, tá Lewis ali junto e tal. É, e estão ali lendo um para o outro, estão dando ideias, estão né? tão emitindo opinião, é, no círculo de Lovecraft, que é como é chamado, eles fazem isso só que por correspondência, é, então é, é uma maneira deles conhecendo o ambiente literário um do outro, né? as narrativas, eles trocarem essas figurinhas, e o Howard vai inserindo, porque o Howard está muito interessado, tanto é que o Howard tinha muitos contos de terror tradicional, com lobisomem, múmia, vampiro, e com o tempo ele começa a criar, o, a criar contos também de horror cósmico. Né? A mais famosa talvez seja a Pedra Negra, em que aparece uma criatura lovecraftiana, meio é, deus perereca, vamos dizer assim, né? uma coisa meio estranha. <risos> <risos> o deus sapo. É. Uhum. E depois ele insere, inclusive no Conan. Né? Tem narrativas do Conan como Cidadela Escarlate, que tem um momento que o Conan está no, no subsolo de um castelo, tentando fugir, tá, foi aprisionado. Ele Isso passa tá por percurso. criaturas... É, é tem o Chutal do, do Crepúsculo com, o, com o, tog, o Tog, né, que é uma criatura também reptiliana, que é muito uma criatura sem uma face de sapo, na verdade é anfíbia, né, uma, uma face de sapo, mas com tentáculos é. e, e parece muito Lovecraftiano. Então ele vai inserindo e ele sabe fazer, eu acho, essa coisa visceral do, do terror e da, do, do sujeito comum quando é um cara uh, sobre-humano na, na maneira como ele narra, mas ainda assim é um homem perante deuses ou monstros é, que são divindades para alguns povos. E ele consegue fazer com que esses caras sobrevivam a isso, né? com que esses caras enfrentem. Enquanto o Lovecraft, o, o, o herói Lovecraftiano, o um pesquisador, em enlouquece, ele foge. Aquilo ali para ele é muito, muito, na maioria das vezes, no Howard, quando eles encontram essas criaturas, eles enfrentam. Eles são homens temerários, eles são heróis, entre aspas, né? aquele sentido de heroísmo é, um tanto não binário do bem e o mal, porque o Howard trabalha muito com essa coisa do cinza. É, a oposição dele, eu acho muito mais a ver com civilização e barbárie do que bem e mal, encontrado em Tolkien, que é uma coisa mais mais linear, é, que tu sabe ver onde está o herói, né? é, tu sabe... É, Entendeu a motivação do herói que é contra o poder das trevas, né? Tanto Melkor como Sauron, enfim. É... E o Howard sempre fica muito nublado essa coisa. Porém, esse homem sobrevive diante dessas criaturas. E ele sabe, isso que o Ronan falou, né? Ele sabe colocar no papel uma forma que a gente fique com uma tensão, com uma coisa que te surpreende. Eu acho que essa talvez seja a grande qualidade dele. Uhum. É, é engraçado que uma coisa muito legal quando você vê Conan, tá? é que tem muita crítica à sociedade. Né? Ele usa o personagem, um bárbaro, para exatamente fazer críticas a algumas condições sociais que a gente passa até hoje. Né? Uh, tem textos em que ele critica a fome, tipo assim, ah, é uma cidade onde tem gente vend... jogando pão fora porque mofô, e na mesma cidade tem gente morrendo de fome. Tá? Ele, faz, ele tem essas críticas a questão de como que a civilização não soube se ajustar perfeitamente bem, mas também tem o ponto que o Colares falou, que também demonstra que o Howard é um verdadeiro amante do ser humano, porque toda vez que, que encontra um grande problema ali, né, ele não narra sobre como o grande deus ancião enlouquece o Conan ou outro personagem, ele narra é, como a humanidade vence esse problema. Eu acho isso é muito fantástico porque ele não abriu mão de testar as críticas, ele testa as críticas e, ao mesmo tempo, né, ele também valoriza que o ser humano consegue fazer atos grandiosos, né? sendo que Conan provavelmente é um dos personagens mais grandiosos de Howard.